O PER, Programa Especial de Realojamento, foi criado há 30 anos para erradicar as barracas das zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. Os moradores reconhecem os aspectos positivos do PER, mas falam da desmotivação que sentem face às expectativas. O realojamento mudou-lhe o nome para bairro municipal Carlos Botelho, mas esta zona de Lisboa continua a ser o bairro branco para quem lá mora, onde das barracas se fizeram prédios. O que nós sentimos como moradores é que este bairro está abandonado completamente. Positivo porque há pessoas aqui que vivem bem, e vivem numa casa melhor do que eram antigamente as barracas, mas, no meu ver, também negativo porque perdeu-se aquela essência que nós tínhamos de comunidade, ou seja, está cada um por si. E Deus por todos. Vivemos em comunidade e de porta com porta. Nós não fechávamos as portas. Nós, se a vizinha precisasse de alguma coisa, podia nos vir. Se nós precisássemos, íamos pedir. É, é, é, éramos, éramos como uma família, não é? E nunca, nunca estávamos só. Então, é, nós chegávamos à porta de casa: havia gente a entrar, a sair, a estender a roupa, o, o conviver. Partilhavam a vida, partilhavam as dificuldades, as alegrias também, com certeza. É, e, e nós éramos, é, éramos todos muito unidos e nas dificuldades então é, era uma força crescida e, e com o realojamento. Na, na altura não houve um cuidado de, de referenciarem quem é que estava ao lado de quem, quem é que vivia, que idade é que tinham, se havia um poder de depois de se agruparem onde estavam a ser colocados. Na Quinta do Lavrado, os moradores, que antes viviam na Corraleira, queixam-se de que ali tudo falta e pouco funciona. A lista de problemas é longa em cada um dos dez lotes. Portas arrombadas, elevadores parados, campanhas arrancadas, caixas de correio abertas, quadros elétricos ao alcance de crianças, falta de iluminação e poças de água nos corredores e escadas dos prédios e coberturas de fibrocimento. cimento. Temos que ameaçá-los que não pagamos a renda pois, para eles virem cá. Morei lá muitos anos e eu gostava da corralera Só que aqui as condições são diferentes, antes é melhor, não é? Mas agora já está a, ser, a ficar muito degradado isto já. E ele, a, a Câmara, nem a Junta vem aqui a resolver isto, nem ajuda a gente. Deixaram-nos aqui num broco. Não ter supermercados, não ter cafés, não ter nada, a gente precisa de coisas e temos que ir nos deslocar lá acima. Ao contrário daquilo que dizem que os bairros eram formados por delinquentes e marginais, os bairros começam a ser criados por pessoas que procuram trabalho em Lisboa e depois não encontram, não têm poder de aluguer, de casa, comprar casa e começam a construir as casas a partir dos terrenos baldios. E... E, então, e ali havia mil e uma profissão, o sapateiro, o canalizador, a fábrica do ferro, viveram 50 anos ali e depois de repente são arrancados dali, são colocados dentro de um apartamento, onde têm que subir e descer elevadores que eles não conhecem e não sabem utilizar que as portas fecham-se no apartamento, cada pessoa chega à casa cansada do trabalho, portanto, fecha-se tanto o apartamento, não há mais convívio. Houve pessoas aqui que morreram na solidão. Falta muita coisa, falta a manutenção dos prédios, os acessos às cadeiras de rodas que as pessoas não têm, acessos para as pessoas de idade, falta arranjar os elevadores que estão parados há, há anos, as pessoas não saem de casa porque não, não conseguem descer a escadaria, e falta muita coisa, a higiene urbana, principalmente. A falta de espaços que permitam os moradores conviver é outro dos problemas. Realmente a gente está bem. Eu tenho a minha casinha, eu estou bem. Só que falta, falta mais coisas porque a gente quer ir num café ou quer, ir, ou, ou, ou quer -se, se sentar ao ou, ou, ou, ou, ou, ou, pé do prédio. Não há. As crianças querem brincar, não há nada para as crianças brincarem, brincam nas estradas. A Associação de Moradores Viver Melhor no Beato, criada no Bairro Branco, e a Associação Geração com Futuro, da Quinta do Lavrado, tentam, com escassos meios que possuem, dar resposta a alguma das necessidades.